O Minuto do Sucesso, com Márcio Miranda. Olá, tudo bom? Hoje eu li uma notícia que é sensacional. O fabricante de carro Tesla, aquele carro elétrico americano, o valor dessa empresa superou a soma do valor da GM, General Motors e da Ford. Você já imaginou isso? A Ford que inventou o carro. A Ford que... Colocou um carro, a gasolina, que substituiu as carruagens, que substituiu os cavalos. E até as pessoas perguntavam, mas o que, que tem tá errado com os cavalos tal? E eles lançaram o carro, foi um grande sucesso, foi o primeiro fabricante de carros. Só que parece que pararam no tempo. A Ford, a GM, a Fiat, Chrysler, todo mundo. Por quê? A grande tendência é o carro elétrico. Por isso, a Tesla superou, e é uma fábrica super recente, superou GM e Ford juntos. Aliás, tem é uma outra notícia também, hoje até, falando que a indústria alemã vai perder mais de 400 mil postos de trabalho porque os motores elétricos consomem menos peça, menos problemas, etc., do que o motor convencional, a diesel, a gasolina, etc., ou seja, o mundo está migrando e migrando numa uma velocidade absurda, em tendência de carro elétrico. Isso acontece em todos os lugares. Você viu a revolução do Uber, do Airbnb. Nossa, os exemplos são em todo lugar. Hoje se fala menos por telefone do que a gente envia mensagens, por exemplo. O e-mail está desaparecendo porque todo mundo tem contato imediato e quer respostas imediatas. E você? Você está se modernizando nessa mesma velocidade? A sua empresa se moderniza? A sua empresa oferece meios de comunicação com o cliente? Da maneira que esse cliente quer conversar com você? Outro dia eu ouvi um dono de empresa falando, olha, a minha empresa só vai fazer atendimento de 8 ao meio dia e de 2 a 6. Eu falei, e se o cliente quiser falar com você na hora do almoço? Não, a gente não atende. Não existe mais isso. Tem empresas que trabalham 24 horas no atendimento ao cliente. Por quê? Às vezes o cliente quer falar pelo atendimento online, pelo WhatsApp, pelo telefone, pelo e-mail. Você tem que estar disponível quando o cliente quer e não quando é conveniente para a sua empresa. O mundo mudou, está mudando muito mais ainda do que demorava 10 anos em termos de mudança. Hoje acontece em um ano. E as empresas e, principalmente, as pessoas, a cabeça das pessoas, precisa acelerar essa mudança interna. Quem não mudar vai ficar para trás, vai valer menos e, talvez, num futuro próximo até desaparecer. Por isso, não deixe de participar do no nosso curso Imersão Total em Vendas e Negociação. Parte da manhã eu vou mostrar como é que você vende valor, como é que você vende utilizando a tecnologia, como é que você moderniza a sua empresa. Para quê? Para evitar o famoso leilão de preços. À tarde eu vou mostrar tudo o que você precisa saber em negociação. Porque de manhã eu mostro o valor, o cliente escolhe você, escolhe o seu produto, escolhe o seu serviço e depois ele vai querer o quê? Negociar. Por isso eu vou te dar todas as estratégias táticas tudo que você precisa para negociar bem não dar descontos e ainda deixar o cliente feliz satisfeito da vida por ter feito um bom negócio com você dia 13 de abril em São Paulo imersão total em vendas e negociação para somente 30 participantes e ainda tem uma mentoria mensal comigo durante um ano você não vai ficar de fora né visite empresas.com e veja o programa que está lá. Nós ainda temos algumas vagas, a é um primeiro lote que é um valor promocional menor do que o preço normal e se você for rápido, você vai conseguir fazer a sua inscrição. Tá bom? Eu espero te cumprimentar no dia 13 de abril, tomar um cafezinho junto e fazermos tudo o que você precisa em termos de venda de valor e negociação no curso Imersão Total em Vendas e Negociação.